noite estamos chegando ao capítulo 15 do método monkey meyer agradecendo aos novos inscritos muito obrigada sejam bem vindos e bem vindas lembrando que eu estou fazendo essa sequência de aulas só as primeiras páginas dos capítulos porque porque são as que vão estudar a técnica né então, você pegando capítulo lá capítulo 1, um, né, se precisar, vai pegando a técnica das primeiras páginas dos capítulos, né? Claro, se quiser tocar as músicas, obviamente, né? Mas eu tô aqui o quê? Acelerando a técnica, porque eu vou voltar lá no repertório e eu quero passar mais tempo falando sobre música e nem tanto sobre técnica, tá? Então, capítulo 15. Por que capítulo 15? Porque no meu Mokemeyer, não sei porquê, tá sem capítulo 14 então vou ter que pular esse capítulo se alguém quiser mandar a página do capítulo 14 pra mim eu agradeço tá então eu vou fazer corrido dessa vez né quem tá chegando aqui no capítulo 5 15 desculpa já está avançado então o que, que eu vou estudar hoje com vocês vou estudar ah, no metrônomo né a sequência vou vou quer ver deixa eu ligar aqui ó, ó. Eu vou, vou fazer todos os exercícios nesse andamento que tá. A ser mínima tá a 120. Tá? E a gente vai dar uma trabalhada. Ops, deixa eu desligar, né? A gente vai dar uma trabalhada no quê? Na agilidade. Tá bom? Então, como vocês vão estudar? Vocês vão estudar do 132 ao 136 com uma pulsação só tá? Nos exercícios anteriores vocês vão acelerando aos pouquinhos, né? Aqui a partir do 15 já dá para fazer isso, e se vocês quiserem fazer isso com todos os outros também, eu acho legal porque puxa um pouco o dedo para frente, né? Assim, mais rápido, tá? Então, vamos começar com o exercício 132 escala, né? Então, vamos lembrar aqui, deixa eu chegar mais perto de vocês, para vocês verem, depois eu, eu passo pra cá para vocês verem aqui, né? Então, as pessoas têm mais dif têm dificuldade né, com as notas agudas por conta desse dedo. Tem um vídeo que fala assim, bem detalhado, de como que vocês podem estudar é, esse dedo aqui. Tá? Cada um vai tocar de um jeito diferente, mas é muito importante a gente tocar com a unha, Tá? Com a unha, assim, ó, raspando o dedo mesmo, tá? Então, pra quem não sabe, as notas agudas, vamos dar uma lembrada aqui: sol, eu vou ficar desse lado pra vocês verem como é que fica, né? Então, sol, lá, si, com esses dois aqui. A quantidade aberto de abertura aqui é bem pouquinha, tá? Não dá para ver muito, mas é muito pouco, tá? Pra pressão, pra nota poder sair. Então, vamos lá. Si e o dó. Dó. Assim, tá? Lembrando que, a partir do Lá, mais ou menos, vocês têm que uh, fazer um ataque um pouquinho mais brusco e, às vezes, até com um pouquinho menos de ar, tá? Pra nota não no estourar, não esganiçar. Pode soprar um pouquinho mais, pode estourar, pode a nota não sair e vocês vão ter que ficar regulando, né? Então, assim, se ficar meio barulhento no começo, não liguem, Tá? Treinem bastante a emissão dessas notas para vocês poderem ajustar qual que é o jeito melhor para vocês aqui, tá? Quem tá com flauta de madeira, é comum ficar uma marca da unha aqui, tá? Porque a gente usa bastante a unha, é importante essa unha tá bem curtinha, porque... Se ela tiver grande, não vai sair a nota. Então, assim, é bem curtinha mesmo, bem curtinha, lixadinha, tá? O resto pode deixar grande se quiser, mas essa daqui não tem jeito, tá? Para sair as notas agudas, essa unha tem que estar tá curta. Então vamos lá. É... nesse exercício é, é 132, a gente vai tocar fazendo o T aqui, cadê, aí, o T aqui, aqui, aqui, vamos respirar aqui, onde eu marquei Tá bom? Ah, pra quem não sabe, aqui eu tenho uma escala, né? De Dó a Si. Aí depois outra escala. Uma oitava acima, por quê? Porque ela tá mais aguda. E aqui eu começo a descendente: de Dó a Si. De Dó a Si. A respiração. De Dó a Si, ó. De Dó a Dó, né? de dó a dó, de dó a dó, desculpa, olha só, é, uh, o certo seria a gente não respirar, se a gente fosse respeitar as escalas mesmo, que é o mais uh, certo, digamos assim, a gente respiraria, aqui ó, escrevi sem querer, peraí seria aqui seria o certo seria respirar aqui ó tá bom porque porque a escala com no dó né então eu não vou respirar antes vou respirar antes do começo né eu vou respirar depois porque vai cortar a escala tá bom é que eu vou pôr um t também e o que, que significa esses dois pontinhos aqui? Essa barra do com dois pontinhos é pra voltar, pra repetir tudo, tá? E depois que repetir, termina nesse dó aqui. Como hoje a gente tem muita coisa pra ver, eu não vou repetir, tá bom? Vou tocar uma vez, deixa eu apagar isso aqui, só pra vocês conseguirem ver se eu conseguir apagar. Bom, o resto eu vou deixar. Então vamos lá. Ligando o metrônomo. Tu. Ah, já ia esquecendo de uma coisa assim, importante. Eu faço isso aqui, ó. Eu faço um T aqui. E faço um T no E. No ré e o resto, tudo eu vou fazer um ru. Eu não uso do, tá? Tu, tu turururu. Vou acabar repetindo, certo? Tu tu para começar a escala de novo, então vamos lá pro cento trinta e três, vamos manter. Será que eu consigo nesse andamento? Se a gente pega esse exercício desavisado, o é, que que acontece? A gente vai é, se enrolar aqui, né? Porque aqui tem uma pegadinha. Você vai, se acostuma, né? Com os dedos do Fá e aqui tem o um Ré Fá, né? Com uma nota, esse Fá Sol aqui, ó. É o que confunde. Porque a gente tá sempre, ó. Se vocês repararem aqui, ó. A gente tá sempre em saltos, né? não tem nenhuma nota seguida, aí chega nesse compasso, no terceiro compasso esse Fá Sol com essa nota seguida tem que prestar atenção porque é ela que vai enrolar os dedos, né? Então eu sugiro que quando vocês começarem a estudar o 133 estudem só essas três notinhas do terceiro compasso fazendo isso aqui, ó Né? Uh, ré, Fá, Sol, Si né? Quatro notas, digamos assim Aí fica E depois continua E na parte descendente Também é a mesma coisa Tem Na parte descendente a mesma coisa Tem essa pegadinha dessas notas seguidas Aqui, ó o fá que elas que enrolam porque a gente tá na inércia de fazer as terças né saltos e saltos aí tem essas notas seguidas que enrolam a nossa leitura então vamos fazer mais uma vez de novo depois de uma depois de algumas três vezes que vocês repetirem vocês vão acertar tá claro que tá muito rápido não precisa seguir nesse andamento né mas que que eu tô fazendo aí eu escolhi um andamento vocês podem escolher o um andamento vocês quiserem mais rápido ou mais lento e tô fazendo todos os exercícios nesse andamento nessa nesse andamento não desculpa nessa pulsação né porque puxa para frente não tô mexendo no metrônomo. estou usando a mesma pulsação para fazer todos os exercícios, cada um vai ficar numa velocidade diferente por conta do tempo, né? O 133 é o compasso composto, o 132 é um compasso simples, o 134 é um compasso simples, eles vão ficar mais lentos. Vou fazer o 134 agora e o que a gente vai prestar atenção neles? A gente vai prestar atenção nessa. No... nessa no, em, nessas Sempre de dois em dois Tá? A gente vai Pensar Turo Turo Com cuidado para não pesar as segundas Notas Desses grupos, né? Então Vou fazer T E T E aqui R e R. E eu vou fazer assim para todas, né? Tá bom? Vamos lá. fazer pensando em grupos de quatro né ao invés de fazer turu turu tu vocês fazem turu turu também pode para ir treinando né para o 135 né, vai ficar bem rapidinho essa daí porque eu não vou mexer na pulsação né, então vamos ver tá bom, vamos falar da articulação antes de começar a tocar eu só vou marcar os T's o que eu não marcar com T é porque é o RU, tá bom então vamos lá e essas cocheias também tututu tu, tu, né então vai ficar tututu tu, tu. tá bom um dois três um dois três oh não sai a nota um dois oh meu deus Nervoso agora, de repente me deu um branco, não li nada comecei a errar, vamos fazer isso de novo negócio aqui pra, pra, essa é uma música difícil respirável de achar lugar para respirar embora tenha as marcações aí ainda assim é difícil principalmente se vocês estudam com metrônomo né então o que, que vocês vão fazer essas notas aqui ó elas que eu tô que eu estou fazendo assim que elas precisam ser curtas não é que vocês vão fazer estacato vocês vão fazer elas secas para dar tempo de respirar o único lugar que tem um pouquinho de descanso é aqui ó, onde ele marcou mesmo a respiração, mas isso aqui tem que fazer curto, curto, e isso aqui, tararapapapá, pararapapapá, né, bom, então vocês uh, tem que pensar nessas notas aqui bem levinhas, né, ou seja, muito embora a respiração tá aqui, a gente faz uma cisura, uma, uma pausa, uma respiração aqui também por causa da frase, né, então, Assim, ó. Tem uma cisura aí no fim, né? Se não fica meio difícil de você fazer essas cocheias depois. Então Tem que pensar nisso. coisa para fazer, por exemplo, aonde você tem as notas uh, mais uh, saltadas com intervalo você pode fazer mais puladinho. Quando tem essas partes mais uh, em grau conjunto, né, ou seja, uma nota depois da outra, pode fazer mais um ru ru ru ru. Vamos experimentar assim. Essa 136 deixa eu colocar ela aqui para vocês essa 136 também é bem bonitinha. Né, que, que acontece com ela? Eu vou fazer ela a dois, ou seja, ela tá com a pulsação. Ela tá escrito uma pulsação. Quaternária, mas eu vou fazer a pulsação binária. Em vez de fazer, em vez de fazer, em vez de fazer isso aqui, ó, eu vou fazer, não fica mais interessante? Dá um movimento melhor para ela, eu acho, né? Então, uh, vamos lá. E vamos falar um pouquinho de articulação? Na hora de estudar, vocês podem estudar quaternário, né? Mas ela é realmente legal, tocada mais rápido, né? aí, puxem o dedo, né, pra frente, estudem com o metrônomo porque ajuda demais. Então, vamos falar de articulação? Esse si, cruz, né, o que, que é uma cruz? É a nota do último compasso. Lembrando que 4x4, o que, que significa? Significa que a pulsação, né, tem como unidade de tempo a semínima, né? e que dentro de cada compasso tem que ter quatro tempos né então o que é uma cruz na cruz é o último tempo do último compasso que está no começo da música então olha aqui se a gente for quem não sabe né vou explicando se a gente pegar aqui ó, eu tenho três tempos né eu tenho dois tempos aqui um tempo aqui e aqui eu tenho o quarto tempo aqui por isso que aqui eu só tenho essa notinha ou seja como é quarto tempo então é um tempo fraco, né? Vocês têm que fazer esse primeiro tempo que é o manacruze, né? Que não é o primeiro tempo, é o quarto tempo, mas a primeira nota que eu quero dizer que é o manacruze, né? Vocês têm que fazer ela né ela leve, né? Então, quase nada. Nem, nem precisa atacar tanto. Não põe esse t. Aí, aí é uma das raras vezes que talvez eu recomende fazer um d tá? Um D. Pra ficar bem levinho. Então tu do tu, tu, né, no caso, pensando aqui. É. Eu faço, faço como eu escrevi aqui não. Eu faço assim, ó. Como ela é muito rápida, eu faço isso aqui, ó. Faz pensando assim né assim tom tom, tom até aqui e que eu ponho T separando Tararirara <tos> Tararirara Oh, perdi a conexão. Deixa eu interromper aqui. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Já volto. Cadê, cadê, cadê? Oi, desculpa. Minha conexão caiu, gravado. Aí eu fiquei um aviso aqui no... no <cười> No editor aqui de pdf que eu faço as anotações então continuando eu faço assim não tá querendo escrever eu acho que é porque a conexão hoje tá, tá ruim então vamos lá não fazer sem assim, metrô mas acho que isso vale a pena né pra vocês entenderem direitinho coisa só depois depois aí essas notas repetidas sempre um tê tá Notas repetidas T. Te... Deixa eu anotar isso aqui para vocês. Ó. Tu. Tão bom se eu escrevesse. Ah, escreveu. Tu. Oh. Ah. Bom. É por causa da, da, da conexão. Então, onde aonde esse, esse compasso que tem a nota Mi pontuado, o Mi, as notas pontuadas eu faço um T e as colcheias eu faço um R, tá bom? Então, vou pegar daí. Agora vai escrever um monte de vezes. Olha, na maioria das vezes, o que, que eu falo? Sempre quando tem nota pontuada, eu falo para vocês fazerem um, um T na, na, na colchê, assim, né? Tu, tu, ru, tu, ru, ru, ru, ru. Na maioria das vezes, em quase todos os exercícios, quase todos os capítulos que, tive, que teve essa figura, ou é colchê com ou pontuada com sem colcheia, ou sem mínima pontuada com... Uh, cocheia é, eu faço tu tu ru, tu ru. não nesse caso porque porque ela vai ficar mais levinha né mais mais levinha mais marcada também né ela é toda é uma dança né então ela é toda marcada tu tum, tum, tum, tum. oh gente eu disse que eu não quero essa... essa, Essas notificações. Ah. Eita, tive que dar um pause aqui. Desculpa. É, nunca aconteceu isso. Acho que é porque tá acabando. Hum. Vamos lá? Eu vou tocar rápido, porque tem música... Um pouquinho mais rápido, né? Porque tem músicas que fazem sentido quando elas estão rápidas porque é o andamento delas, né? Então, se eu tocar muito lento, é capaz de vocês não entenderem a articulação. Mas não é que vocês têm que fazer rápido. Comecem a fazer devagar. Mas o que, que eu quero? Eu quero que vocês tenham uma noção é, da do, do fraseado da música. É né? para isso eu vou tocar no andamento. Concentrei total De novo Melhorou um pouquinho, né? entenderem é um pouquinho na, uh, mais na hora de estudar né essa é uma, foi uma aula muito curta eu acho até que eu vou será que dá pra gente ir pro capítulo 16 Porque a gente já finaliza hoje né e na próxima aula eu já posso eu já posso começar a falar de música um pouquinho mais e também começar a gravar o Monkemeier, a retomar o Monkmeyer para contrato. Mas como a minha internet tá ruim e não tá querendo funcionar, eu vou deixar mesmo pra aula que vem. Por quê? Porque daí vocês. Ah, voltou. Não, peraí. Não. Não vou arriscar hoje, não, gente. Se não, o arrisco. Vou arriscar. Peraí. Espera aí deixa eu só conseguir baixar aqui ah não vou fazer hoje não deixa assim mesmo deixa assim mesmo porque aí também a gente faz as coisas com mais calma né aí na próxima aula a gente faz o 16 e eu começo a fazer os duas as músicas do repertório né para a gente é, começar a falar um pouquinho de música e avançar um pouco também na questão técnica, tá? Então, eu realmente agradeço demais os nossos inscritos. Meu nome é Lélia. Ativem o sininho, se inscrevam, compartilhem. Mas o mais importante é toquem, tá? Peguem partitura para ler vão aplicar todas as coisas que a gente tem aprendido. Até agora e até semana que vem, com o fim do nosso capítulo. Até.